Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Chico Xavier, apóstolo de Jesus. Esse é o nosso tema de hoje. Por quê? No dia 2 de abril, nós comemoramos a data do nascimento do maior brasileiro de todos os tempos. Como dissemos, estamos falando de Francisco Cândido Xavier. E com alegria, eu relembro de um homem chamado Amor, que viveu com humildade divulgando o Consolador. Considerava-se um cisco, tentava esconder seu valor, mas está eternizado nas lições que nos deixou. Hoje vive nas alturas, servindo ao nosso Senhor. Esse é o nosso Chico Xavier. E o benfeitor Emmanuel, principal guia de Chico, ele deixa bem claro em seus ensinamentos que Jesus passa a ser o condutor, o condutor de nossas vidas e de nossa família, quando nós percebemos a grandeza da boa nova, ou seja, a grandeza do evangelho de Jesus. Compreendemos que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Isso mesmo, meus irmãos. Jesus, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele deixa para nós a informação de que ele é o condutor da vida de cada um. E Francisco Cândido Xavier foi um desses homens que seguiu esse exemplo de Jesus, que praticou os ensinamentos de Jesus e, consequentemente, tornou-se um verdadeiro apóstolo de Jesus. Jesus. Chico viveu 92 anos, como todos sabem, nessa, nossa, nessa última encarnação. Porém, trabalhou 75 anos em favor de toda a humanidade, sem se preocupar com o seu próprio bem-estar. E essa condição de doador, de doador de amor, é próprio dos espíritos elevados, que fazem de tudo para esconderem a sua grandeza. Espírito elevado assim, e age em todas as situações de forma natural. Chico podia ser colocado para ele qualquer tipo de situação, que ele sempre tentava é, administrar aquela situação sempre de forma natural, mesmo que todos os outros achassem que não era natural. Ele próprio atribuía todo o seu conhecimento aos Espíritos, que foram quem transmitiram para ele todas as mensagens, todos os livros, e ele dava ou sempre dizia, olha, tudo que eu recebi e tudo que eu passo para vocês vem dos nossos guias espirituais. Só que nós não podemos é, conceber, né, que tantas maravilhas pudessem ser assimiladas por um simples medianeiro, por um simples médium, como Muitos tentam achar, dizer que Chico era um médium como os outros. Não era um médium como os outros. Né? Chico, Chico é a maior antena parabólica, né? ou antena mediúnica, para nós falarmos, que já viveu aqui nesse planeta. Pelo nível das obras e das mensagens que ele recebeu, dá para nós percebermos, sim, com facilidade, que se tratava de um espírito superior. Espírito esse com conhecimentos milenares em várias em várias escolas de sabedoria, tanto na Terra como nos ciclos espirituais. Portanto, Chico Xavier, ele era tão superior quanto os espíritos superiores que passavam informações para ele. Não temos dúvida. Não temos dúvida disso. Eu tenho certeza que são pouquíssimas as pessoas, pouquíssimos os espíritas que conseguiram estudar toda a obra de Chico, mais de 500 livros. Poucos os que leram e muitos o que leram, os que leram apenas alguns livros. Isso é uma pena, né? Pois o nosso querido amigo conseguiu construir, com o auxílio dos benfeitores espirituais, toda essa magnífica obra que colocou à disposição de todos. A obra de Chico Xavier está à disposição de todas as pessoas, independentes de serem espíritas ou não. Se entrarmos na internet, os livros de Chico estão lá. Portanto, basta nós querermos. Não tem necessidade de ser espírita para conhecer. Quem não leu o livro Nosso Ar? Quem não conhece a obra Paulo Estevão há dois mil anos e todas as outras obras maravilhosas que ele deixou para nós? Quem que... Quem que já não leu essa? Independente de ser espírito, essas, né? Independente de ser espíritos, espíritas ou não. Muitos já leram. Então, está à disposição de todos. E a missão de Chico Xavier foi cumprida com grande mérito, e suas lições estão eternizadas no coração dos homens de boa vontade. Portanto, agora, cabe a nós, que reconhecemos essa preciosidade que está ao nosso dispor, divulgá-la ao maior número de pessoas possíveis pois todos, como nós estávamos falando, todas as pessoas, sem exceção, têm o direito de beber e se banhar nessa fonte de sabedoria. Todos têm esse direito de conhecer essas maravilhas que Chico deixou para nós. Então, Chico, por tudo que você fez por nós, meu amigo, que gostava de ser chamado de cisco de Deus, era desse jeito que ele gostava de ser tratado, nós só temos a agradecer, principalmente pelas lições que nos ensinaram, nos ensinaram a procurar a renovação constante, também pelos exemplos de coragem que nos ajudam a refletir sobre as provas que nós devemos enfrentar nessa nossa caminhada evolutiva e pela fé, pela fé que sempre demonstrou que nos estimula a cada dia a confiarmos na proteção de Deus. Chico aproveitou todas as preciosas oportunidades de servir a Jesus, de servir ao Cristo e enriqueceu-se com os patrimônios da verdade e da vida. Nós podemos afirmar que Chico trilhou o caminho de Jesus, pois seus passos jamais saíram da retidão. Chico... Propagou a verdade, complementando sempre os seus ensinamentos, complementando sempre os ensinamentos de Jesus. Então, nós podemos afirmar, sim, que tal qual Paulo de Tarso, Chico também já poderia dizer, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ante a tantos ensinamentos, ante a tantos exemplos incomparáveis na prática da caridade, nós temos a convicção de que, Chico Xavier, hoje, no plano dos Espíritos, já goza da companhia do Nosso Senhor. Pois ele foi e ele continua sendo um incansável divulgador da sua doutrina redentora. Chico continua trabalhando para Jesus no plano espiritual. Enfim, meus irmãos, Chico Xavier viveu uma vida de amor e sacrifício, pois, mesmo cansado, ele sorria, mesmo doente, servia. Ante a calúnia orava, ante a miséria ajudava, com paciência ouvia. O futuro dos homens previa, sem distinção abraçava e a todos os seres amava. Muito obrigado, Chico Xavier. Parabéns por mais uma data de aniversário. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.